Bora para análise com spoilers do sétimo episódio da série a Casa do Dragão. Nesse vídeo aqui vai ter spoilers que a gente vai comentar tudo sobre o sétimo episódio, que é Driftmark ou Deriva Marca. É, Deriva Marca é aquela ilha que fica ali a oeste da Pedra do Dragão, ela é controlada pela Casa Velaryon e nesse episódio a gente vê muito aqui sobre uma discussão de quem é que vai herdar essa região. E o episódio já começa ali com a despedida da Lena, que é muito triste ali, e com uma boa Velaryon ela é colocada ali para descansar em paz no fundo do é interessante a gente ver a importância desse momento aqui pra vários personagens aqui da série, né? Porque por um lado ali a gente tem o Lenor e a casa Valerian, a família Valerian ali totalmente devastados com essa situação e por outro lado a gente vê ao mesmo tempo ali aquelas discussões ao pé do ouvido, aqueles cochichos ali, várias pessoas com segundas intenções ou as pessoas ali também de saco cheio com a situação. O ego mesmo tava assim, bufando de Ted, então dá pra ver assim que ele é um cara muito frio, é um menino ainda muito frio, frio e que não tem muita empatia por aquele momento, aquele sofrimento todo que tava rolando. Acho que ele tava mais preocupado em tornar o caneco mesmo. É, São esses momentos, assim, como um velório, que é algo terrível aqui, mas que são os mais interessantes em séries como essa, né? Porque a gente vê ali, por exemplo, a Rainera e o Damon, eles estão o tempo inteiro trocando olhares ali. Ela olha pra ele e vice-versa. Lembrando aqui que ele tá de luto, né? A gente tá aqui no velório da esposa dele. Mas tudo bem. Não, e do nada o Damon me solta uma gargalhada ali no meio do velório, que assim, estou absurdo absurdamente, assim, do comportamento que se espera de um marido viúvo ali, né? E a gente vê, assim, que pelo menos eu correlacionei ali aquela risada com a visão dele para o futuro, olhando ali para a e pro o e vendo que os dois estão super distantes, que não tem muita relação ali entre eles, ele enxergou aquela situação como uma oportunidade ali de conquistar aquilo que ele quer. E são esses momentos que eu acho que a série realmente brilha, porque a gente vê muito nas entrelinhas dessas situações ali. A gente, por exemplo, vê o Otto Hightower de novo aqui, na função de mão do rei, e ele não tira os olhos ali da rainira né, só que agora ele já passou por tudo aquilo, ele tá mais cauteloso, ele não fala nada pro Viserys, ele não vai muito atrás dela, ele fica meio que monitorando a situação. É, outra que não tira os olhos da Rhaenyra é a Alicent, que olha cada passo dela. E pobre também ali do Jack Carys Valerian, Valerion, né? o menino ali, ele tá de luto, ele perdeu o pai dele, o Harry, e ele não pode nem externalizar esse luto, ele sofre quieto naquela situação. E ele acaba indo cobrar ali da Rhaenyra na frente de todo mundo, eu achei assim... Espero que ninguém ouça o que esse menino tá falando Mas a cena que ele vai lá Dar a mão pras filhas da Lena Ai, achei tão fofinho assim Pelo menos ele foi ele dar atenção pras meninas Também vou te falar, né? Naquele lugar inteiro Ali, ninguém pra dar atenção para aquelas Meninas, elas estavam chorando ali no canto A gente desesperado, alguém pelo menos Dá uma atenção pra elas e aí finalmente Depois de um tempo a Rhaenys dá um abraço nelas Até porque o Corliss mesmo Ele tá mais preocupado em quem vai ser o herdeiro De Deriva marca, ele acaba indo ali falar com o Lucerys, o filho da Rhaenyra, né? Mesmo sabendo que ele não é um neto verdadeiro dele, ele oferece então pro Cersei sendo o próximo herdeiro ali de Derivamarca, assim. Até porque pro Corlys mais vale manter as aparências do que qualquer coisa. E quem vai ficar aqui nessa situação literalmente a ver navios, né, são as duas filhas ali da Lena, né, que não vão ficar na linha de sucessão justamente porque o Corlys quer manter as aparências aqui. A própria Remis aqui nesse episódio, ela deixa claro que na opinião dela, quem deveria herdar ali de deriva Derivamarca deveriam ser as filhas da Lena. E aí nessa cena aqui a a gente vê que lá embaixo, o Laenor, né, ele tá desesperado, tá numa situação ali, meio que querendo se matar, tá já dentro d'água, e aí o Corliss vê aquela situação e manda lá o amante dele ir lá, de algum jeito, tirar ele da água. É, o Laenor, ele não tá suportando viver essa vida de aparências, perder as pessoas que ele ama, ele realmente não tá suportando a vida que ele leva. E aí, é que ao mesmo tempo, enquanto tudo isso tá rolando, a gente vê que o Fiserys tenta se aproximar ali do Damon, ele tenta, de alguma maneira, ali, estabelecer de novo uma relação... Pacífica ali com o Damon, tenta puxar ele de volta ali pra Kings Land ou alguma coisa do tipo. E o Damon diz: Não, não, eu não quero migalhas, né? E ele já corta ali essa possibilidade. É, até porque o Damon já tá vislumbrando algo bem maior. Imagina assim, ele e a Rhaenyra juntos e se tornando ali o príncipe com sorte. Então, ele realmente não quer migalhas mesmo, ele quer ir pra cima do trono. Tem é, um ponto do roteiro aqui que a série busca trabalhar bastante, a gente sabe que é um ponto aqui que deve dar conflito mais pra frente é o Larys ali, que é o novo Lorde aqui de Harvard. Hall, ele que matou toda a família Agora basicamente a série apresenta ele Como um matador de aluguel aqui da rainha E a melhor cena do episódio Foi ali o Viserys chamando A Alice de Emma Ele já tá caducando, já tá senil E assim, no último episódio, anterior a esse Ele tava beijando a aliança do casamento com a Emma Então assim, nitidamente ele sente muita falta E a mulher que ele realmente amou Foi a Emma, mas a Alice teve que tomar essa Na frente de todo mundo Pô, e aí a série já corta ali, a gente vê aquele voo de vários dragões, isso que eu acho muito maneiro aqui do House of the Dragon que é diferente do que a gente via no Game of Thrones, né? Aqui a gente tem dragão pra caralho e a gente vê aqueles dragões voando, animação sensacional chega a dar um arrepio que essa cena eu achei incrível. Toda a movimentação desses dragões tá muito bem feita, eu também achei, assim, essa parte muito linda eu achei o roteiro desse episódio muito Bom, mas eu tenho uma crítica a fazer Eu achei esse episódio muito escuro É, mesmo que eles quisessem apresentar Deriva a marca com esse tom Acinzentado, assim, com esse tom realmente Mais escurecido, tinha horas ali que não Dava nem pra enxergar o rosto dos personagens Não sei o que aconteceu nesse episódio aqui É, essa na verdade é uma técnica ali De escurecer até pra, às vezes Disfarçar algum defeitinho ali De efeitos especiais e tudo mais Os produtores afirmaram que foi realmente Uma decisão deles de fazer essa a parte da história um pouco mais escura, ainda assim eu achei que não deu muito certo. Bom, e aí a gente tem as cenas calientes ali da Reneira com o Damon, que eu sei que tem muita gente aí na internet que gostou, e aquela cena que fortalece ainda mais a aliança entre os dois, né? E mostra também que o Damon é muito esperto, ele já tá ligado ali, ele já achou muito estranha a morte do Sir Harvin Strong, ele acha que realmente a Alicent tem alguma coisa a ver com isso. A Rhaenyra não concorda, não acredita muito, mas o Damon é muito esperto. Bom, e aí quando eles estão naquele vulco-vulco ali, depois a gente ouve aquele barulho. Barulho. Eles ouvem aquele barulho, na verdade, né? Mas a gente já tinha visto que era o Eamon montando a Veigar ali numa cena espetacular. Ele que toma coragem ali, consegue montar nela. Depois, ele tá berrando lá em cima, tentando se equilibrar. Eu achei essa cena aqui muito legal. E é muito legal ver a Veigar aqui sendo montada de novo. Ela que já foi da Vicenia ali, né? No tempo da conquista, ela voou junto com o Egon. Aí depois a Lena acabou voando. A gente acabou não vendo muito da Lena com a Veigar, mas é muito legal ver a Veiga de novo voando ali pelos céus. Que dragoa maravilhosa! Bom, e o Aemon, depois que monta nela, né? Ele vira um sacana, né? Um, não tá nem aí pra ninguém porque ele se acha o tal. Eu, eu também, talvez, me achasse se eu montasse um dragão da época do Aegon um Conquistador, né? Mas ele começa a humilhar ali a galera e tal. Vira outra pessoa. E a treta do olho veio, galera. Meu Deus! A gente vê as crianças replicando tudo aquilo que elas ouvem das mães. Então, na verdade, nada mais é do que a nova geração de novinhos ali, tretando pelas mesmas coisas que eles ouvem lá no, no silêncio ali das suas mães. Cada uma tretando e falando os segredos dos outros, então é isso que tá rolando. Oi, aquela premonição da Helena, né, que o Eamon ia ter que montar o dragão com um dos olhos e o outro olho tapado, realmente se cumpriu e olha só o, as premonições dela nesse episódio também, já prevendo muita treta ali entre os dragões. e né? Eu já não perco mais nada que a Helena tá falando porque assim, ela é a nossa fonte de spoilers do que, que vai rolar na série. Por mais que a gente saiba algumas coisas dos livros Ainda assim ela tá nos trazendo ali as informações Do que que vem a seguir na série E aí no meio daquela treta ali da Alice com a Rhaenyra Aquele momento de tensão, o ápice aqui desse episódio A gente vê que a Rhaenyra dá um jeito de Ela se cortar ali com aquela lâmina da Alicent Pra meio que encerrar aquela treta Não, e que nojo o Sr. Kristen Cole indo pra cima da Rhaenyra Gente, só eu que tô tapada de nojo desse personagem Nossa, quando eu vejo o, o Damon indo pra cima eu pensei, mas arrebento o seu Christian Cole, pelo amor de Deus. Bom, então a gente vê que a treta ali do preto e do verde tá finalmente acontecendo aqui. E o rei Viserys, ele acabou ficando do lado da Rhaenyra, né? Mas ele não tem aquela força suficiente pra colocar um fim, um basta aqui nessa treta. O próprio Otto Hightower ficou assim, chocado, passado ali com aquela ira da Alice. Mas ele ainda resumiu bem, o menino perdeu o olho, mas ganhou um dragão pro lado deles. Bom, e depois de tudo que rolou ali, o Lenor nem tava ali, né? A a gente vê que a Rainiera e o Demon eles estão montando um plano para tirar o Leonor aqui da jogada para os dois poderem se casar né? e errado errado o pensamento não tá se a gente for parar para pensar fica muito mais difícil de questionar ali o poder da Rhaenyra tendo o Daemon do lado dela Os dois com sangue de dragão O poder realmente fica muito mais forte É, e a Renira aqui falando que não quer se tornar Uma tirana, governar por meio ali Do medo, e ao mesmo tempo o Daemon dando a entender Que do outro lado do mar ali Era possível ter uma vida em que Se abandonasse o sobrenome e vivesse só do ouro A gente tem a ideia aqui Que o plano deles realmente é tirar o Laenor Mas sem matar ele, né Pra que ele pudesse fugir daquela área É, porque se tu for parar pra pensar, a série te Leva a acreditar que eles estão matando matando o Lainor, mas se tu, se tu presta bem atenção no discurso deles e que é o próprio Damon que mata aquele segurança lá, aquele rapaz que tá na escada e que vai parar na fogueira no lugar do Lainor e que ele tá acompanhando todo o plano, dá pra ver que de fato eles querem tirar o Lainor ali da jogada, mas sem matar ele, poupando ele. Não, e ainda eles comentam muito sobre os rumores, que talvez tentem culpar a Rhaenyra, que não seria exatamente negativo, já que eles seriam temidos, né? E que isso não é exatamente uma coisa ruim. Só que eu não sei se eles calcularam a a ilha dos Valérium. Inclusive, a gente fica pensando por que, que o Laynon aceitaria essa situação toda, e aí a gente já lembra ele lá no início do episódio, sem muito apego pela vida, já meio que tentando se matar, entrando na água. Então, ele já estava farto daquela situação, seria algo interessante para ele também. Bom, e de qualquer forma, rola então o casamento da Rainir e do Damon, na presença ali dos filhos, que aliás estão com uma cara horrorosa. Todos eles sentindo falta ali, ou do pai ou da mãe que morreu Então a situação ali também não é exatamente de uma alegria em volta desse casamento Bom, pra mim esse foi um ótimo episódio, né Principalmente se a gente levar em consideração o roteiro Que explora bastante aquelas segundas intenções nas entrelinhas ali Apesar de tecnicamente o episódio ter alguns problemas ali Metade do episódio foi muito escuro, que foi muito esquisito Mas ainda assim eu gostei do episódio E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse sétimo episódio O que vocês estão achando da série até agora Comentem aqui pra gente saber Lembre de dar um like nesse vídeo e até a próxima!